maldito eita toma na bucha oh. capuz vermelho nossa tomei na bucha fala galera beleza aqui quem fala é o Hans e a gente vai jogar demo de Resident Evil 4 então não esquece deixa o like compartilha com os amigos se inscreve no canal e vamos lá Vamos lá, capítulo 1 Olha o gráfico Disso, mano Ainda pode correr, caraca Que legal Abaixo na bola Não posso fazer mais nada Eu corro no R1. Será que ele foi muito longe? Cara, totalmente em português, velho. Vocês têm noção de quanto que você é foda. Os gráficos vão estar tá top, tá? Eu acho que não tem as coisas pra pegar aqui Que deveria ter no jogo original Como isso aqui é uma demo Eu acho que não tem as coisas por isso Podia fechar Tanta coisa pra olhar Ele só olhou um crucifixo na cama alguma coisa ali atrás e eu olhei Tá tremendo, hein? É, foi mal chegar entrando assim. Que porra é essa? Busco a um polícia. Aqui quase. Que voador, hein? Isso não é nada bom Estamos alguém. Pega a chave E agora a gente pode mirar 10 balas Nossa Uma preguiça, né? assim do policial e vamos atrás do forasteiro é um forasteiro? Hum, irado, tá? agora, o uh, fudeu agora é o jogo de terror agora é o jogo de terror Um forasteiro. Aí. Contesta, necessito apoio. Na escuta. Que ele foi? Qual é a situação? Pior possível. Que porra tá acontecendo? Cara, você estava em Recon City No auge do, do bagulho louco O que que tá acontecendo? Merda, né? Sacar a arma e atirar foi isso. Foi ele que levantou. Não, foi alguma coisa aqui em cima. E é mais de um tiro, tá? Mais de um tiro na cabeça. Não é lindo. você só entra em barca furada. A linha. Caraca, tem vários aqui, hein? Eu consigo matar todos na bala. Vamos lá. A faca é horrível, hein? Toma no bucho hum. Não dá para dar um tiro E esfaqueá-los Vou dar um tempo me tá com um machado maldito, pensa mulher esse negócio pra me arrancar a alma. Corre porque tem um forasteiro. Cara, é muito forasteiro. Eles estão atrás de mim ainda De hoje tenho certeza Uma granada Uma erva Maldito Errou, burra e a vaca? Nossa Senhora, é muito forasteiro. O oh! Capuz Vermelho. Nossa, tomei na bucha. Vera é maldita. Ih, não tem a chave daqui, fodeu Tomei na bucha, vou morrer <risos> Essa mulher Dá essa relata, dá, dá. <risos> Meu Deus meu Deus do céu. Mas é isso, galera. Eu acho que a demo tá muito maneira. O gráfico tá muito bonito. Vou gravar esse vídeo aqui pra vocês. Porque não tem como, né, bicho? A oportunidade aí de jogar um jogo novo, nem que seja por um pouquinho, é muito grande. Então deixa o like, compartilha com os amigos se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.